Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! PEN RESPONDE triplamente especial, porque a gente fez um 2-0 no final de semana, a gente está com a presença do TT e a gente está na BMW X7 que carrega todo mundo, o time inteiro, então bora lá! Pergunta do Luxas, Estão podendo responder ou ainda estão estompando a red? Eita! Ser... <risos> hoje em dia vai ser bom. Alguém okay, responde aí. Estamos okay. podendo. Estamos tão... tão... estompando a red ainda então. Já, já terminamos. Wiser, what's your favorite fruit? It's. Manga. Oh. Or now manga. <risos> muito, muito <risos> delicioso. <risos> And banana. One more? Limão. Nice! <risos> Ué, limão? Limão? Yeah. limão? Do you eat limão? Juice, talvez? Com water ou coca? Carioca, we know how boring it is to play in the jungle. Do you agree with that? Eu concordo, mano. Eu só fico lá matando os bichinhos enquanto. Ainda mais que o boneco das lane é muito mais divertido do que da jungle, né? Quando você escolheu this lane, por que você fez isso? Cara, na verdade é uma história meio longa assim. Eu jogava mid antes. Só que no meu time tinha três pessoas jogavam mid, então a gente teve que se dividir daí eu acabei virando o Django porque eu era mais inteligente mais falava <risos> elas tal, tal. eram <risos> tá? your partnership with Carioca in game praised a lot. How was the process to improve this communication between, between you guys? Olha nos últimos a gente vem tendo algumas coisas fora de jogo que tá... <risos> Eu sabia Mas, que tinha uma Tá, tá ligado, mais. tá é. A gente tá conseguindo ter essa sincronia mais. Mas é uma coisa que a gente tá focando bastante, na verdade, nos últimos tempos, a gente teve uma conversa, que o próprio dinheiro falou que acho que a gente jogava muito um pouco junto e querendo ou não, mano, é o jungle tá no mapa tudo e o, me, o mid tá no centro do mapa. Então a gente consegue impactar num todo assim no jogo. Então a gente tá focando mais nisso nos, nesses últimos tempos porque a gente sentia bastante falta para o nosso pro controle do nosso jogo e felizmente a gente está conseguindo melhorar bastante Trigo even if it's not a playoff match how did you feel to win against with such a clean performance against Red ah, acho que foi foi legal foi bom tipo pelo jeito que foi a win mas não necessariamente por ser contra eles acho que por ser o time que estava em primeiro que estava muito tempo sem perder né se fosse, por exemplo, sei lá, se a Fúria que tivesse, sei lá, qualquer outro time que tivesse em primeiro daquele jeito, uh, e era importan muito importante pra tabela, né, pra gente. Então, acho que eu fiquei mais feliz por conta disso, tipo, de como foi, de eles estarem em primeiro e da pontuação. Damage, how do you feel being the best in o Keri tá jogando o quê? <risos> o Keri tá jogando Keri um é xadrez. É xadrez. <risos> <risos> Talvez não seja do mundo, mas no Brasil eu tenho certeza que eu sou. E os caras vai ter que começar a banir no 3 ou não? Vai ter que começar Só a banir Só se quiserem perder. se quiserem, se quiserem é. perder, eles deixam aberto. É, e agora, nesse perexponde, a temos perguntas para o BRT, tem também. Não, tem não, tem não. Cara, eu estava ansioso por esse momento, cara. Tem, tem várias perguntas. Né? Eu superi semana toda, mano. <risos> Me surpreende. Então eu tô tentando escolher uma aqui, Vou escolher uma aqui pra deixar o trigo sem graça. TT, what do you think? What do you think about your son stomping with twitch? É o Titan esse. O filho é o Titan, não? O Titan não tava muito saudável no momento. Mano, é legal, tá ligado? Achei que ia deixar o trigo sem graça. Não, mano, eu não tô vou falar aqui, velho. Mas, o Zinquenta assim, tá arrepiado, cara. Ah, é maneiro, mano, vendo o cara que tá jogando na, no time, assim, representando bem, tá ligado? Tradição do rato. E porque a galera, a gente já viu uma galera aí usando, no CBLOL, mas a gameplay tava meio pegada. Não convenceu. Agora eu vou voltar de baixo pra cima. Então, pergunta pro TT de novo: How was it like recording Pro versus Pro? Do you miss it today? Do you think today's. Wait, what? falta farpa no cenário hoje em dia. Você gostava do Pro vs Pro? Cara, não, não gostava muito não porque era a maioria das vezes era muito forçado, era muito roteirizado, era muito péssimo. E, tipo a maioria das pessoas não queria farpar, tá ligado? E, tipo era meio que obrigado. Então tipo eu acho que essa é uma parada que tem tem que vir naturalmente, tá ligado? Tipo eu acho que é maneiro, pa. Mas quando, quando você sente que a pessoa realmente tá querendo farpar e tá querendo uma treta, tá ligado? Tá querendo movimentar a parada e não algo muito forçado que nem era o Pro vs. Pro. É isso. Damage, what did you do to the casters to never make it to seleção da semana? Fala que os caras falando no Twitter que você Não, cara, essa semana você não merecia. É, essa cara. semana eu sinto que eu não mereci, não. Meu jogo já foi meio. Semana passada você jogou, você jogou vôlei. É. O cara deu seleção de semana pro cara não, que jogou de gato subiu. dois game, puto. Jogou de gato, Calma. subiu, subiu na garupa do cara, ficou rilando, Meu, seleção da semana. Did you expect o draft draft to be thought, especially against your Seraphine? Was their bot lane really tough in here the early game? Quando eles deixaram o Seraphine aberto, a gente falou tipo, pô, os caras fez alguma coisa contra, que não é possível, que ele só lá só quer perder. Aí a gente pegou Serafine e eu até a hora que eles não mostraram o suporte no 2 3 eu mandei no chat eu falei esses caras vão de bilit 100%. Dinkero. In your live streams you always have fun playing. Do you seek this funder in competitive games as well? Principalmente no competitivo, no CBLOL mesmo, eu sinto me divirto bastante ainda. Só no kill, principalmente quando eu tô streamando, eu zoo mais, bom, mas jogar. Quando eu tô jogando off stream é um pouquinho mais sério. Só que no competitivo eu me, me divirto bastante. Óbvio que é diferente, né? Eu não fico zoando no jogo, eu fico mais focado, só que é uma diversão diferente. Ah, você não fica zoando. Ah, eu não quero. Tô... Eu... Não, eu zoo, só que o meu time, eles não conseguem escutar. Eles estão tão, tão a milhão que os caras nem interagem comigo nas brincadeiras também. Tá? O carioca ele não cria o conteúdo dele, cara. Tô falando, car car caralho, carioca, sou... grita para os caras, rolou os caras, rolou os caras, dois em um. e Não trabalho. Carioca, grita para os caras. Aí ele, ah, vou fazer galinha agora. Carioca, eu. Which Taylor Swift song do you like and why do you like that song? Sério? É, o inventou agora, você. Não, aqui. tá aqui. Cara, eu gosto de... de. Taylor Swift? Eu gosto de Blank Space. E eu gosto de uma que eu não sei pronunciar. Ele foi não, na mais modinha possível. Ah, né? você não sabe pronunciar. É Conta pra nós. Canta um pedacinho. Say <risos> <risos> <risos> you remember me. E também você renewed seu contrato por dois anos. Como você se vê em Pain dois anos depois? Cara, acho que eu faço muito bem pra Pain, isso é muito bem pra mim, então acho que. Humilde. Foi. Eu faço muito bem pra Pain, cara, então. <risos> ai ah, acho que foi algo bom fazer dois lados aí e eu tô feliz Wiser, it's clear your communication has improved this split. How do you see this evolution in your communication with your team? Yeah, I think I communicate with my teammates, especially like Kaka, a lot. Think about games, share the share the opinions, and we we are having kind of same view of the like game. Esse era um problema que o Dinho falava, tá ligado? Porque ele jogava muito o jogo dele, pensava muito V1. Tipo, quando ele me chamava top, era quando ele tava com 200 de vida e o cara com 200, tá ligado? Aí o Dinheiro falou que queria que ele chamasse antes. In the game against Red, you guys gave a class of teamwork. How did e and Wiser choose their items? Eu não sabia nem o nome do item, eu só pra você, <risos> a verdade mesmo. Só que. kills, Tipo assim, eu forçaram o Dinquero. Eu vejo os caras falando, principalmente aqui no Brasil. Os caras aí, o aí, fala que essa build não presta em nenhuma situação. Só que todo mundo lá fora só faz essa build. E se tinha um jogo em que ela, essa build é boa, era nesse, tá ligado? Porque tem Twitch, GP, muita coisa para trocar o item. E os caras batem em todo mundo, então eu falei... Mano, não é possível, tem que ter alguma coisa. E eu gosto muito da outra build, mas eu acho que nesse jogo em específico... É, ela tinha uma utilidade muito grande realmente, uhum. e como a gente tava forte na side o GP tava forte, o Twitch também, eu decidi fazer uma build mais utility pro time nesse jogo. bom que dessa build é que é barata, né? Sim, sim, você spica muito rápido, porque o item de suporte é barato, aí você junta com o Relay também o item barato, você pega dois itens muito rápido, então, como a gente tava meio que criando um Snowball ali, fazia muito sentido a build nesse, nesse jogo, tá ligado? E eu try to build some utility items like shield breaker and and cocktails something like that. qual é What is the feeling of não traduziram resto? Qual o sentimento de acompanhar de fora o time no pior e no melhor momento? Agora tá no melhor espero. eu. É no melhor momento aí tá tranquilo né mano. Ainda mais que tipo sei lá. Sou um cara que tá acompanhando absurdos, né, todos os jogos do CBLOL, dos times, mas eu vejo que a gente tá num nível acima, assim, dos outros, então isso dá uma, dá uma tranquilidade e tal, então, por enquanto tá tranquilo, né, mas uhum. quando a gente tá de fora e vai, vai vendo o um campeonato rolando e... Vai vendo que o time não tá muito bom, tu acaba ficando muito preocupado e não tem muito o que fazer e tal. No primeiro speech você tava como? No primeiro speech, o bagulho tava pegado. <risos> Trigo, quando você vai jogar de Draven? O <risos> Ginkedo já, já respondeu. É coisa dele Cara, tem uns boneco que não vai nem na insistência. Os mistérios de League of Legends, mas ficamos com quem Responde por aqui. Ah, fala aí. Muito obrigado por assistir e não esqueçam de comentar o que vocês acharam que vocês gostariam de ver. Deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Até a próxima.